você que está ao vivo aqui no canal do YouTube, quer dizer para você então que esse vídeo é para falar sobre pais autoritários. Eu vou falar das características dos pais autoritários e também vou falar sobre o que acontece com os filhos quando é criado num ambiente de autoritarismo. Você que também está entrando aqui no Instagram ou no Facebook, deixa o seu comentário, bota sua pergunta aí também, porque à medida que vocês forem colocando, eu vou respondendo então. Tá, então assim, essa questão dos estilos de pais, de pais autoritários e dos outros três estilos que eu vou falar em outros vídeos que vão seguir. Uh, isso foi feito em, na década de 60, 1966, por uma psicóloga. Ela começou a observar as crianças e também o estilo de pais que esses pais tinham. E aí ela chegou na conclusão de três uh, características, que é o pai autoritário, os pais autoritários... Tem outra característica, que são os pais que não se preocupam com os filhos, que é negligente, e que futura, no, no decorrer da pesquisa, outro pesquisador veio e ampliou isso aí, e ah, colocando negligente e indiferente, e depois teve um outro que veio falar sobre a pais democráticos, que é o termo que a gente usa aqui no Brasil. Enfim, ah, esse termo da de, de educação e de, desse relacionamento de pais, vai talvez esteja muito relacionado com você então hoje esse vídeo é para falar sobre pais autoritários você já viu falar sobre pai autoritário você é um pai autoritário ou você foi criado no ambiente de pai autoritário deixe seu comentário aí no nesse vídeo tá uma das características do pai autoritário é que a regra é a essência de tudo ou seja a, tem que ter uma regra para ser cumprida e a família gira em torno, então, dessa, a, da regra que os pais têm. E eu fiz algumas anotações, fiz algumas pesquisas. Então, a, o pai também, nessa questão de autoridade, autoritarismo, os pais não, dá, não dão ao filho o direito de fazer escolhas. Ou seja, o filho, você não pode fazer escolha, é tudo que o pai determina. Uma outra coisa também que acontece no, na família autoritária, no pai autoritário, é que o pai sempre está oferecendo punição e não disciplina. O que significa isso? Então os pais fazem com que os filhos se sintam mal diante, se sintam culpados e sempre haverá punição e não haverá então a questão da disciplina. Ou seja, o pai ele não delimita a questão da disciplina, mas pune quando o filho faz errado. Definidas as, as, as, as regras, elas não estão claras elas são colocadas como os pais a, a fazem. E aí, a, uma outra coisa que também, já que tem regras, já que a família deu a, a, a essa criação é de autoridade de regras, os pais exigem dos filhos obediência completamente cega. E nesse ambiente, os filhos, então, eles não podem opinar e nem perguntar, simplesmente os pais falam assim, não, é para fazer porque eu disse e é assim e você tem que obedecer. Então imagina você ser criado num ambiente, talvez se você tenha essa relação com seus pais, coloca aqui que eu gostaria de ouvir, ah, como é que é essa relação. E isso... Pelo fato de você não ter a possibilidade de responder ou de argumentar, isso vai tolhendo também o desenvolvimento dos filhos. Isso mesmo, pai, você que está ouvindo, se você tem essa atitude, esse estilo de criar seus filhos com autoridade, saiba que isso não é recomendado. Você pode usar técnicas diversas, mas a questão desse estilo de autoritarismo ele não é útil nem para você, nem para os seus filhos. É um ambiente em que você não se abre para diálogo, para conversa. É apenas aquilo que você determinou que aconteça e sem nenhum argumento. E às vezes, até mesmo essas regras que foram colocadas na família, elas não têm a, a valor e elas simplesmente são para ser obedecidas. Isso não é bom. Ah, o que que isso acontece, então, com os filhos? os filhos se tornam também inseguros, porque como eles não têm como opinar, como eles foram criados em um ambiente em que eles não podem se achegar aos pais, nesse ambiente de autoritarismo, se preza muito pela a, a hierarquia, ou seja, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu tenho a autoridade, então é isso que eu determinei e você não tem direito de falar. Quando essa criança se torna adulta, ela se torna adulta também a, insegura, e a, a criança também, ela não tem muita criatividade para falar e para opinar, porque ela tá, foi o tempo todo tolhida, a maior parte do tempo tolhida com as suas opiniões, que ela tem até receio de falar em público e de falar para as pessoas, porque ela é tolhida nesse ambiente, então, de uh, familiar. E também carrega esse grande uh, sentimento de culpa por quê? Porque nesse ambiente de autoritarismo há uma cobrança muito grande pela regra, há um olhar sempre negativo sobre a criança, ou seja, os pais sempre estão olhando os filhos com um olhar de vigilância, de ficar vigi vigiando o filho, ou seja, está sempre olhando o que, é que o filho está fazendo, com o que ele está conversando, o que, é que ele fez, ou seja, tem um limite muito estrito muito fechado e essa vigi a, ficar vigiando o filho o tempo todo. O filho se sente muito preso debaixo desse autoritarismo. Por quê? Porque o pai se sente seguro, a mãe se sente segura e acha que controlando e ditando muitas regras e colocando regras pelo filho, ele vai, vai conduzir o filho para que o filho seja aquele modelo, seja aquele filho ideal que ele imaginou. E por desejar isso e esse desejo de, do filho perfeito, os pais estão sempre mostrando o erro dos filhos. Quando o filho conquista alguma coisa, tem até um, uma valorização, mas a ênfase maior é nos defeitos do filho. Por quê? Porque o pai e a mãe pensam que se eles enfatizarem os defeitos do filho, o filho vai estar tá alerta e vai estar tá sempre se corrigindo. Então o feedback que os pais dão nesse, nesse ambiente autoritário é enfatizar os erros, enfatizar o que é ruim para acreditando sim que os filhos vão mudar para melhor. E aí, isso não é verdadeiro. Outra coisa também é que os pais, querendo nesse ambiente autoritário, muitas vezes expõem os defeitos do filho publicamente, está sempre mostrando para o filho que ele tem esse defeito, que ele tem essa dificuldade, querendo que ele avance. Então, na, na família tem essa cobrança do, dos pais autoritários a regra, tem que cumprir a regra, é o que eu falei, se não fazer o que eu estou dizendo, rua, porque quem manda aqui sou eu, e você tem que obedecer, mesmo que você não goste, tem que obedecer o que eu falo. Então a regra é o máximo da família, e a questão de relacionamento não é enfatizada. E a, o diálogo é de uma via só, ou seja, é o que eu falo e que você obedece. Você deve me obedecer porque eu sou seu pai, sou mais velho que você, eu tenho domínio sobre você, do comida, do alimento, você está aqui em casa. E isso está instigando o filho para que quando ele se torne adulto, aconteça algo que é muito comum acontecer no ambiente autoritário. O filho se rebelar contra pai e contra mãe e fazer tudo o contrário do que os pais desejaram, que os pais planejaram para ele. Porque o tempo todo eles estavam debaixo de um autoritarismo. Então é esperar o tempo em que ele se torne adulto, ele vai se rebelar. Portanto, fica alerta, querido pai. A Glória está falando que o áudio está falhando. Glória, se aqui no Instagram estiver falhando, talvez seja a internet esteja cortando. Se você for para o YouTube, Rogério Paiva 5, eu acredito que a transmissão está bem melhor no canal do YouTube, tá bom? É uma pena estar tá dando essa falha aqui no Instagram. Então, quem está assistindo no Instagram e está dando defeito, vai para o canal do YouTube Rogério Paiva 5 e você vai ver com melhor qualidade o som e a imagem também talvez esteja melhor para você, tá bom? Eu obrigado pelo feedback que você deu para mim, Glória. Se tiver pergunta também, coloca a tua pergunta aí que vai ser sensacional. Valeu. Ah, então, a ah, nesse ambiente de cobrança em que os pais querem que os filhos sejam perfeitos, sejam ideais e que a que os filhos obedeçam às regras e os pais ali estão cobrando do filho em relacionamento de afetividade, quase não tem, mas tem cobrança, porque os pais às vezes criaram um o ideal do filho, que é aquele desejo que os filhos alcancem, e aí eles ficam forçando o filho para alcançar. Numa família autoritária é mais ou menos assim, o filho chega em casa, pai, eu consegui, passei na prova 10. E aí o pai olha para o filho, ah, muito bem, mas lembre-se que não quero que essa nota caia na próxima prova, ou seja, nem tem tempo de festejar, de celebrar as conquistas, já manda para, já faz a cobrança para o que está por vir do filho. E... Isso vai, então, gerando no filho sentimento de culpado. Uma outra coisa também interessante nessa relação de pais autoritários é que os pais não deixam os filhos fazerem escolhas. Porque quem manda na casa é o pai e a mãe, e o filho tem apenas que obedecer. Então, até mesmo na hora do filho escolher a profissão, os pais vão conversar e vão coagir o filho a aceitar o que os pais quiseram. Por quê? Porque na cabeça dos pais e da mãe, aquela é a melhor escolha para o filho. E o tempo todo, imagina uma criança sendo criada nesse ambiente, quando ela se torna adulta, ela se torna insegura para tomar decisões da vida, do que elas querem. Então, geralmente, filhos criados em ambientes em que os pais são autoritários, eles têm dificuldade de tomar decisões, têm dificuldade até mesmo de se autocontrolar. Por quê? Porque eles, o tempo todo eles foram guiados por regras. A, tem a vantagem disso. A vantagem de ser criado no ambiente de regra é que, você vai, o filho vai ser aquela pessoa que sempre obedece às regras. Chegou no ambiente, essa regra ela obedece. Mas tirou regras, ela fica perdida, sem saber o que, o que fazer. E na hora de tomar decisões, ou saber qual o seu próprio limite, até onde ela deve fazer, o que ela não deve fazer, os limites dela, ela não consegue fazer, não consegue tomar decisões na vida adulta, porque foi criado nesse ambiente autoritário, nesse ambiente fechado, onde os pais exerciam o controle total do filho e na cabeça dos pais estão vendo sempre seus filhos como aquelas pessoas que não têm capacidade de tomar decisões não têm capacidade de fazer boas escolhas, então você pai que está tomando esse estilo, tem esse estilo de autoritarismo você está colocando seu filho numa situação de infelicidade porque ele se sente pressionado por você, quem está me ouvindo agora que foi criado nesse ambiente de autoritarismo está entendendo o que eu estou falando. Se você, pai, está se identificando com alguma dessas situações, considera, porque isso não é recomendável por ah, pessoas da área, como psicólogos, professores, educadores, pediatras. Isso não é saudável para o teu filho criá-lo nesse ambiente de autoritarismo. Se você foi criado num ambiente assim, reconsidera, você percebe que não foi bom para você. Uma outra coisa também é que a, a habilidade social do teu filho fica comprometida. Ele vai estar sempre achando que as pessoas está, está que ele não está cumprindo e alcançando o desejado das pessoas. Então, se torna uma pessoa hostil, se torna também uma pessoa. Quem é criado nesse ambiente de autoritário? Desconfiada e agressiva com as pessoas, porque sempre acha que as pessoas estão querendo brigar com elas, estão sempre vendo os defeitos delas, as dificuldades delas. Tem a autoestima lá embaixo, porque no ambiente autoritário, o filho dificilmente consegue atingir ao padrão e ao desejo e interesse dos pais. Porque sempre que vai fazer aquilo que os pais querem, os pais sempre estão cobrando. Os pais estão sempre mostrando o erro do filho. Porque tem um padrão, tem um desejo daquele filho ser aquilo ali, e o filho não se torna o que você quer, querido pai. Então, considera sobre isso, sobre a questão do pai autoritário, ver os danos que isso vai causando para os teus filhos, de torná-lo medo de, de tentar algo novo, porque como ele foi criado na tua casa, foi criado nesse ambiente, todas as vezes que ele tenta algo novo, ele é recriminado, ele não é compreendido porque tem que fazer as coisas que vocês determinam, as regras que vocês colocam para ele, ele vai ser alguém que com pouca criatividade, com medo de tentar algo novo, porque ele foi tolhido, Boa parte do tempo na sua infância, pela sua autoridade. Onde você chega em casa e você só fala o que ah, ah, tem que falar. E mais ou menos algumas frases que é muito comum nessa família é assim. Os filhos têm que ser vigiados mesmo, tem que estar, o tempo todo a gente tem que estar olhando para eles, porque você nunca sabe o que é que eles vão aprontar. E nunca dá ouvido aos filhos. Uma outra frase que é muito comum também falar é assim. Ah, Com as minhas regras ou você obedece ou rua. Os sentimentos de criança não são levados em conta, não é preciso levar em conta. E acontece mais ou menos assim na família autoritária. Quando você quer que seu filho faça alguma coisa, você usa de chantagem e de ah, ameaça no filho. Você fala, fala, fala para ele assim, ó, oh, tem que limpar o quarto, arrumar os brinquedos do quarto. Se não arrumar os brinquedos do quarto, você vai ficar sem... Assistir isso, assistir o um filme, ou então eu vou pegar todos os seus brinquedos e vou jogar fora. Então a maneira de você conversar e negociar com seus filhos é de ameaça. Não é uma conversa, você não abre o diálogo do filho para ouvir o teu filho. Nesse ambiente autoritário é o que você determina para ele, é o que você estabelece para ele. E, e para conseguir que ele atinja o que você deseja, você usa então de ameaça nesse seu relacionamento. Querido pai, fica alerta com isso aí, com esse relacionamento de criar o filho ah, debaixo de medo, debaixo de sempre ah, ah, expor o que é ruim, o que é negativo, os pontos fracos do teu filho. Isso não é saudável para o teu filho, isso não está fazendo bem para ele, vai tornar um adulto ah, inseguro e vai tornar um adulto totalmente contrário daquilo que você está colocando sobre ele. Esse, isso é a regra geral Claro, tem as exceções, pode haver exceções em que o filho pode a, a, se superar, mesmo criado no ambiente autoritário, sem dúvida, mas o resultado feito em pesquisas de filhos criados debaixo do ambiente autoritário é isso, é tornar o filho inseguro, é tornar ele sem habilidade de tomar decisões, porque ele sempre está com medo e inseguro de que as decisões deles não são boas, já que ele, o tempo todo vocês falaram isso para ele. E a... Uh, também ele se torna uma pessoa agressiva porque ele não desenvolveu a habilidade social dele. Ele está sempre agindo com hostilidade em relação às outras pessoas, está sempre querendo ir para o ataque. Eu acredito que você pai, você mãe não quer isso para seu filho, portanto considere esse estilo de educação que vocês estão desenvolvendo na sua casa. Pesquisas foram feitas sobre isso, muitas pesquisas têm sido feitas, então isso procede realmente. Você talvez conheça famílias que usam dessa metodologia, usam desse estilo. São famílias em que o pai e a mãe são autoritários com os filhos e você vê como é que são os filhos. São pessoas inseguras, pessoas que não conseguem falar, pessoas que desenvolvem ansiedade, são ansiosas porque elas foram criadas debaixo de regras e de ameaça. Ou seja, muitas vezes nessas famílias tem a, a agressão física e a agressão psicológica. Uma das agressões psicológicas é essa. Ou você faz isso ou vai acontecer isso de ruim para você. Se você não me obedece, pois aguarde que você vai ver o que vai ser bom para você. Então a criança o tempo todo está ouvindo isso, então ela fica o tempo todo com medo de fugir das regras e desobedecer às regras. E muitas vezes as regras não estão bem claras. Nessa família autoritária, às vezes o que usa, que acontece é abuso de poder, quando o pai vê alguma coisa errada, que não gostou, não satisfez, então ele vai com toda a agressão em cima do filho. Quando não, em algumas situações, vai com agressão física também. Então, ser criado nesse ambiente, isso não é saudável. Você que tem assistido esse vídeo, você que que seja um pai ou, ou foi filho também que passou por essa situação de autoritarismo, deixa teu comentário, ele é muito, muito importante, tá bom? Ah, uma outra coisa que eu gostaria de, também de falar é que, nesse ambiente de autoritarismo, os filhos não são encorajados a explorar e descobrir as coisas. Por quê? Porque os pais não consideram os filhos como sabedoria, ou são apenas crianças, são apenas filhos, e os pais então fazem tudo por seus filhos. O que acontece com isso? Torna filhos imaturos e inseguros, que não sabe tratar das situações, nem sabe os limites de perigos que tem pela frente. E aí quando se torna adolescente, você fica revoltado porque teu filho tem tomado esses caminhos. E um dos motivos é, o estilo de criação que você tomou durante toda a sua vida, esse estilo de autoritarismo, Resultou tudo isso. Então, isso é muito comum a ver nesses ambientes. Isso é tem base em pesquisa. Tem base também, se você ah, é só olhar em torno de você, querer abrir os olhos e perceber que isso acontece, é muito comum acontecer em ambientes em que os filhos são criados debaixo de autoritarismo. Quero agradecer a vocês. Então fica aqui essa dica para você. Ah, tem outros vídeos ainda, esse foi apenas o primeiro vídeo da série de quatro vídeos falando sobre estilos de educação de filhos. Hoje esse vídeo então é falando sobre autoritarismo, outros vídeos vêm por aí. Aguardo vocês, assiste e manda para outros pais, vamos ajudar os pais a os seus olhos e procurar uh, o melhor caminho para tornar seus filhos felizes. Um abraço a todos vocês, obrigado por ter ficado comigo e o vídeo vai ficar gravado aqui no Instagram e também no canal do YouTube, procura lá. E compartilho com outras pessoas. Um abraço a todos vocês. Obrigado por ter ficado comigo. Espero.